Dando continuidade aqui no vídeo Continuidade aqui no vídeo Do cabeçote Falar pra vocês, acho que eu arrumei pra cabeça mesmo viu? Hoje já é outro dia Tô Tô lixando o bicho aqui na, na Do jeito que dá, né? Do jeito que a gente pode Fazendo ferramenta, na mão Na máquina Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Pera aí, segura aí Ó, quer ver? Isso aqui era um rebolinho assim, ó. Cadê um aqui pra me mostrar? Era assim, ó. Só que esse aqui já é muito grosso. E aí, tentei colar uma lixa nele, ó. Pra ver se ficava legalzinho. Mas não ficou. Esse não funcionou muito bem. Aqui, ó, chinelinho da Mel. Chinelinho da Mel, deixa eu aumentar um pouco a luz aqui. Melhor? Ficou escuro pra caralho, né? Aí, ó. Chinelinho da Mel, ó. Cortei uns pedacinhos. Aí, pega a cola... Porque você ficar segurando aqui, ó, é muito ruim, mano. Pega uma colinha. Passa uma colinha no chinelo e cola um pedacinho de lixa. Funciona. Pra fazer os cantinhos, é top. Catei. Cortei um... Um tarugo de chinelo assim, ó E aí arredondei, ó E fiz um rebolinho, ó Esse aqui funciona pra caramba, hein, bicho? Isso aqui ficou muito legal Fiz um furinho, passei a colinha e colei Colei E aí você usa aqui Na hora que gastar lixa, você arranca E cola outra lixa Esse aqui ficou bom, hein, mano? É. Esse ficou bom pra caramba Aonde dá pra usar a máquina Usa a máquina com a lixinha de velcro Esse aqui, ó era um disco assim, ó Grande Aí eu cortei ele, ó Diminuí ele, fiz um pequeno Então tem o grande e tem o pequeno Certo? Usa esse aqui também Pra fazer as entradas ali da vela Vocês vão ver agora Agora tá, tá um pouco adiantado Porque eu não quis ficar filmando Porque senão fica muito chato, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o cantinho Ó os dedos, velho, como é que fica já tem até bolha ali, tá vendo a bolinha? Se lasque, ó. Uma bolinha pra coleção. É. Então, que nem eu costumo falar, não é fácil. Não é. Quem falar que é fácil é mentira. Mas vai da sua vontade. Dá pra fazer. Dá. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá e vou tentar pegar um ângulo bem pertinho aqui. Pra mostrar, fazendo os cantinhos, entendeu? Só pra vocês terem uma noção, eu não sei o que... O cara me deu uma dica boa, pera aí que eu vou, vou fazer, pera aí. aí, ó, o menino me deu uma dica boa, porque eu fico olhando desse lado, achando que a câmera aqui é a câmera aqui. Ele falou pra colar um negocinho, ó. Colei, vamos ver se agora funciona. Fechou? Então eu vou posicionar a câmera aqui num lugarzinho melhor, pra vocês tentar ver. Fechou? É nóis, segura aí. Ó, vamos ver se rola assim, hein? Lembra aquela ferramentinha que eu falei, ó Que eu fiz? Ó, vou colocar na maquininha Como aqui é uma borracha Você aperta ela, ela pega bem os cantinhos Legalzinho Essas voltinhas aqui, ó Essas voltinhas, ó a lixa 220 né? depois da 80 depois do, dos que, do que vocês acompanharam aí no outro vídeo por que que eu pintei? isso aqui vai ser um controle de lixamento certo? eu já fiz o lixamento com a 220 agora eu vou fazer o mesmo do mesmo jeito que foi a 220 vai ser aqui agora que vai ser a 320 fechou? então só para mostrar para vocês como é que é mais ou menos tal com esse controle de lixamento pessoal o vídeo serve para quê? Ávido, mas eu não vou fazer um cabeçote. Mas de repente você quer polir outra coisa. Ah, quero polir uma admissão. Quero polir o um coletor de admissão do carburado. Quero Qualquer coisa que você for polir de alumínio, essas coisas, serve de ideia, entendeu? Então é isso. Não é só para que você queira polir um cabeçote. Serve para outras coisas também, fechou? Ó, aqui vocês vão ter uma ideia legal de, do, do que eu tô falando, ó, quer ver? atenção. Tá vendo aqui, ó? Tô lixando aqui, ó. Eu tenho que lixar aqui, ó, até sumir. Esse pretinho aqui, ó. Enquanto isso aqui não sumir, não vai estar tá alinhado, entendeu? Não vai estar tá tudo lixadinho, ó. não tá piscando tá gravando então, é rep... então então rapaziada dando continuidade aqui no nosso tremendo vídeo do cabeçote eu não deveria estar tá feliz assim né mano é. mas faz parte da vida vamos lá ó o que que acontece lixei aqui até a 320 certo eu ia lixar até a 600 mostra de perto ao brilho ao tá brilho do tá no, na 320 certo eu ia lixar até as 600, aqui ainda falta duas lixas. Falta... Tá cortando minha cara aí, irmão? Não? Tá, mas tá mostrando o que importa. Nossa, que cozona, <risos> mano. É. Nossa, eu me senti nada agora. Vai, vai, vai. Vamos lá. Eu ia lixar aqui mais a 400, do mesmo sisteminha lá, de passar a canetinha e tal, e lixar. 400 e 600, depois eu ia polir. Só que o que, que acontece? Eu ia mandar soldar aqui, ó Vou gravar um vídeo específico disso aqui Né, amor? É, já tá saindo já, vai sair. já saiu Já não saiu Não sei qual que vai ser a sequência Certo? Eu, ia, eu parei na 320 Que eu ia mandar soldar isso aqui e tal Pra depois dar continuidade Nossa, Só que o que aconteceu? Enquanto eu não Enquanto eu tava lixando aqui Eu parei aqui na 320 e Falei, vou dar um grau nos dutos, né? Vou dar um grau no duto, na na, na, como que é o nome? na câmera de combustão tal. O que, que aconteceu? Ai, que deu vou até vontade de chorar. Meu cabeçote já era, tá tudo rachado por dentro. Também tanto pipoco que é, deu na vida. É, o cabeçote era no Chevette. A vida útil dele foi longa, mas... Foi, viu? Seis anos, mais, nice, né? Por aí, uns 5, seis anos. Ó o que que aconteceu aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vi esse rachadinho aqui, ó. Tá vendo pra pegar legalzinho, aí, mano? Tá. Tá legalzinho, não? Tá. Deixa eu ver. Ah, dá. Ó. Cadê meu celular? Peraí, peraí. Aí eu ilumino aqui, ó. Fica top. Ó. Pareceu essa rachadurinha aqui, ó. Tá vendo? Tirei uma fotinha e mandei lá pro Portuga. Falei, Portuga, tem problema isso aqui? Falei, mano, se não entrou pra dentro... Ainda dá pra usar, mas não é garantido. Tá bom, Aí você com o medo de limpar aqui dentro, né? Aí, Aí a consciência bateu, eu falei, mano, vou limpar, né? Falei, puta, mas vou perder todo o serviço que eu tive, mano. Nossa, tudo bonitinho, bicho, ó. Bota direito aqui em cima. Ó. Aí, olha Pegou? o brilho do Não, aqui ó. eu não fiz nada, que eu só limpei, porque aqui eu não ia fazer nada mesmo, porque aqui vai os coletores. É, a pressurização entendi. não ia aparecer. Mas olha aqui, bicho, como é que tá bonitinho Olha isso Ó, aqui eu dei um pré-polimentinho, olha aqui Olha o brilho, mostra pra galera Na 320, mano só pra... Ainda? É, e aí até as 600. Mas explica pra galera, dá continuidade É, não, vou dar uma continuidade só pra quem for fazer o polimento Já já seguir o processo Aí, ó, eu olhei Puta, esse aqui vai ser meio difícil pegar, hein, mano Caralho, tá pesado, bicho hum. Ah, tem um aqui que dá pra ver legalzinho, mano você vai ter que com a câmera na mão aí, hein? Não, dá pra ver. Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó, rachadinho? Ó, vou mostrar com o dedo depois vocês olhem, ó. Tá pegando aqui, irmão? Tá. Ó, Sim. meu dedinho. Olha ali pra você ver ó. Uh, oh, filho da égua. pagou Olha lá, ó. Pegou o um rachadinho? Nossa, tá pra ver. Ó, tem três dutos rachados. Esse, esse e esse. Ou seja? Ou seja, o cabeçote é lixo. Todo o trabalho que eu tive aqui... Vamos vender o ananinho pra fazer o churrasquinho. Tá, tá, tá. Vender por quilo? É. Não, guardar de recordação. Ah, não, nada. Vou oh. fazer o churrasco aí. Filho. Todo o trabalho que eu tive aqui eu perdi. Certo? Mas vai fazer outro, né? Acho que eu vou. Que é ruim eu desistir. Tá é, passando por... É, Tenta vergonha. É. Ixi, velho. Um fotinho desse aqui, seis dias lixando, vai ser perdido? <risos> E foi no xerá, bicho, mas sei lá, é. Perto, que foi engraçado foi. É. Fiquei tudo no tristonho lá na garagem que tristinha. A mulher chegou. O que que foi, mano? Mano, você acredita que seis dias Alexandre perdi? E Vai eu. Parte. E eu? Cagou de rir. <risos> mas beleza, vamos lá. É... Vamos lá, vamos lá. Como Vem que... cá, Mel, dá um salve. Como que finaliza isso daí, amor? Vamos lá. Então, só vou mostrar o quê? um polimento rapidinho aqui pessoal tá na 320 se for até 600 fica melhor o acabamento olha o brilho. então eu tá vou mostrar ó eu tenho essa que eu já comprei que eu mostrei no, no do tanque lá né quem não quiser comprar essa vai em casa de ferramenta que vende ferramenta essas coisas chama rodopano ou se não compra na não. Mercado Livre. Mercado Livre. Rodopano é um negócio que põe na, na como é que fala, na oh, lixa, na furadeira. Não, não quer é comprar, não caso. quer gastar 15 reais, faz um com o quê? Com o que, mo? Essa você não sabe. Calçadinho. Calçadinho. Cada calçadinho se corta um monte de bolinha assim, ó. Coloca um, corta uns 30 assim, tem que ficar grosso assim, ó. Hum. Põe um parafuso, aperta, você tem uma banha de polimento. Para alumínio. Mostra o brilho, amor. Mostra o brilho. Com... Poli aqui agora. Vem cá. Mostra aqui. Uhum. Uhum. Uhum. Nossa, mano, só que o chão de rasgado na bunda? Não, aqui... Eu? É. Não sei que aconteceu É É a gente tá ah. pintando minha casinha com dois Boina na branca Onde compra boi na branca mesmo? mercado livre tem, tem, ou caso de ferramenta tem, tem isso. Certo? tá, tá, tá, tá. que é melhor você chegar mais perto aqui, mano Calma, eu vou chegar Tudo isso eu é pra ficar perto Sim, de ó. mim? Fica aqui de ladinho aqui assim, ó Pra mostrar Ó, só vou fazendo um pedacinho, tá? Claro que aqui eu teria que fazer, ó, a máquina não ia pegar lá dentro, então eu ia ter que fazer com o ah. pano. aqui tudo ia pegar, tá vendo? Mas aqui dentro, eu ia fazer uma de boina. O assim. que, que eu vou fazer? Calma aí, o que, que eu vou fazer? No... Quando eu for polir o um outro cabeçote, aí eu vou mostrar todo o processo certinho. Não, é? vai mostrar pronto, e aí já é o processo. Não, então, eu vou mostrar o processo do polimento lá, eu polindo. Ah, não mas... vou mostrar lixando também, não encher linguiça também. porque A galera já sabe. ensinou. É. É. É. Aqui vamos ver o quê? Fala. Lixe, comecei com a lixa 80, Isso. aí fomos para a lixa 220, 320, aí ia ter 400, 600. Essa ia ser o, o processo da bagaça, certo? Da lixa. Como deu essa merda, eu parei na 320 Mas na 320 já dá resultado Na 600 melhora Uma tem que tirar tirando o risco da outra É isso aí Como eu mostro lá na canetinha ó. canetinha serve para isso Uma tira o risco da outra Enquanto tiver risco da, da anterior Você não pode parar de lixar até sumir Porque senão a próxima não vai Retirar o, o risco da outra Deu para entender? Vai eu começo a explicar, eu me perco e tomar banho. Ó. Oh. é uma base, certo? Aqui ó, boina branca, Olha o brilho, então, mas se você ver aqui ó, tem os risquinhos que é da lixa 320, uhum. se eu passo a 400, ó aqui por exemplo, tá vendo? Se eu passo a 400 e a 600, ia ficar lindo. Ah, Agora hum. a gente vem aqui ó, com a pedra azul. Você podia polir assim minha, meu papel, mas o cromado não dá certo não. não? então, na verdade é o seguinte eu pesquisei um monte de gente se já tinha feito cromado um amigo ó tá vendo ó, se você ver ó tem uns risquinhos aqui ainda ó será que tá vendo? ó aqui ó pegando, vou balançar assim vocês vão ver lá, ó tem uns risquinhos isso na lixa 400 e 600 ia sumir, certo? então não, não se ilude não claro que aqui foi só um negocinho bem rapidinho só para mostrar como é que ia ficar então quem for seguir o processo de polimento qualquer coisa de alumínio é esse, fechou? eu ia mandar cromar por que que eu não fiz? porque eu fiquei com medo por causa da temperatura o cromo se ele amarelar vai ficar ridículo então, mostra minha cara aqui que é mais bonito então, por que que eu não optei por cromar? até um amigo da gente lá de BH ia fazer o Mauro. Ia fazer o cromo pra mim, certo? Só que daí eu fiquei meio com medo, porque Se o cromo Amarelar Aí lascou, filho. Então, espero aí que tenha sido útil Para vocês, o nosso belo Vídeo, que eu tomei no rabo Mas faz parte Aprendizado Isso aí faz é uma aprendizado. Na hora a gente fica meio barocochou, mas depois vira festa é, é, é Já é, puta, Filipão! Vou gravar um vídeo para você, aí, meu amor. Vou tomar você da Wendy. Ah! <risos> então, o que que acontece? Vamos finalizar aqui. Espero que tenha sido útil aí o vídeo, a sequência, o trabalho. É que sirva como inspiração para vocês fazerem os carros de vocês. É isso? Aí. Não só um cabeçote, ó. Caixa de direção dá pra polir. Coletor de admissão De carburado, de injetado Do que for, o que tiver de alumínio Você consegue polir O ferro, dá para polir? Dá para polir Só que ele enferruja muito rápido Aí tem um pessoal que fala que dá para envernizar por cima Só que o verniz O ferrugem começa a comer por baixo do verniz Aí fica mais feio ainda Vai ficar bonitinho por um tempo Fica, fica Coisa de dois meses, três meses meses okay. Fica bonitinho, mas depois ele vira manhar Fechou? Um grande beijo, um grande abraço por trás, é lógico. Fiquem com Deus. Tchau. que mãe?